Você está brincando comigo. Não assinam aquilo aí. Se o Tom ou a Mad tentarem ligar e eu não atender, eles vão pensar que eu estou em perigo. Oh! Ok, justo. Mas eles não podem saber disso. Hum. A estrutura interfere com o sinal. Mas se seguirmos os hierógrafos, certamente encontraremos. Sonic, você está. Oh.